Olá meus amigos, vamos então concluir aqui o nosso estudo na nossa oficina com esse vídeo onde a gente vai agora passar para é, a prática, né? vamos é, representar, vamos jogar uma, uma rodada com o um aluno imaginário e bom, é, vocês devem estar vendo que eu introduzi aqui algumas novas informações nesse tabuleiro por quê? Porque eu estou aqui criando melhor o cenário é, onde se passa a nossa cena, certo? Que a gente definiu como sendo a cena onde um português encontra o índio, a primeira vez que eles se encontram né, numa praia, no, no litoral brasileiro, e é, aí isso tem um contexto né, histórico, geográfico, geopolítico, né, que se, se passa no quê? Na verdade, dois reinos de Porto, do, do europeu, europeus, uh, Portugal e Espanha, que estavam competindo eh, na, na expansão marítima, né, até porque já tinham ali uma inimizade desde a definição das suas fronteiras. Na verdade, eh, a Espanha, as fronteiras dela ainda eram bem diferentes desse, dessa época, nem se chamava Espanha ainda, e... Então, essa, essa, esse é o contexto geopolítico né, onde começam as corridas é, marítimas né, das grandes navegações e, e é isso que coloca os nossos personagens é, em, nessa aventura. Né? E, e, então, é, a gente fez essa representação aqui do ciclo onde o, o português né, aceita a missão né, e, e passa meses navegando pelo vento, e aí, quando ele encontra a terra, é, que é a fase aqui da preparação, ele já tem consigo mercadorias, que quando ele encontra o, o índio, né, que poderia ser o quê? Um cliente, é, surge essa possibilidade, dessa troca acontecer, certo? Mas ali também é uma troca diplomática e tal, então, é um encontro diplomático, certo? Então, é, a gente tem que entender que, que ali a, a, a, as possibilidades que o joga, os jogadores têm Podem ser ou não favoráveis à condução da narrativa que você está fazendo Então é, quando o, o, o personagem do Rafa e, e do Léo se encontram né, O Cabral e o, e o índio Kiriri se encontram é, Surge uma possibilidade deles fazerem negócio Que é um ganha-ganha né, mas pode ter a possibilidade deles brigarem é, e, e aí a, isso cria novos desfechos né, da, da narrativa e aí como que você pode é, digamos é, dar uma limitada nesses desfechos porque vamos dizer que o Rafa é, ataca o, o personagem do Léo do né? então o Cabral briga com o índio ele pode morrer e aí, é porque o índio é mais forte e aí é game over né? então aí você pode tirar pontos do Rafa se ele é, interpretar o jogo dessa forma a né? mesma coisa, o Léo né? pode atacar o Rafa e você também pode dar game over para ele explicando bom, aí nesse caso, é, com, como o, você matou o principal navegador do rei ele manda um, uma esquadra ainda maior, né? porque... É, alguns barcos voltam informam o que, que aconteceu, mandam uma esquadra muito maior e aí eles voltam e matam toda a sua tribo, game over então você pode disciplinar para que eles não fujam tanto né, desse, desse campo de possibilidades mas você também pode permitir possibilidades que vão além né, que não cumprem, não seguem exatamente uh, o roteiro histórico mas permitem uh, mas, uh, exploram possibilidades reais né, lógicas possíveis de, de terem acontecido na, na, naquele tempo, então isso é o que dá o realismo né, para o pro jogo é, e aí, é, no caso se acontece essa troca né, o que, que, é, que, que acaba acontecendo? uma troca onde, onde o, o, o, o herói do jogo é, do ponto de vista português volta para casa com estoques de pimenta e o, e o herói do jogo do ponto de vista da, da tribo Quiriri, volta com espelhinhos né, e e aí cada um volta com um produto da sua, da sua jornada do herói e, é, e aí quando se contabiliza esses produtos surge um dado que não existia antes. É, o rei de Portugal fica sabendo que agora existe uma, uma rota que pode, onde se pode trocar 10 kg de pimenta por um espelho. Né? O custo dele de produzir um espelho é muito menor do que de conseguir produzir pimenta, na verdade não dava para produzir a pimenta em Portugal. E, e aí, é por isso que é, os, os reinos dessa época é, estavam é, em busca de descobrir e administrar novas rotas comerciais, certo? Esse era o objetivo estratégico dessas, desses jogadores estratégicos aqui, do contexto geopolítico. Né? Então, isso fica representado aqui nessa primeira camada. Na segunda, fica representado o nível tático. É, na terceira, o nível operacional. E na quarta camada, o comercial. É, aqui no centro tem o um nível existencial, que é o porquê né? é, o, é o lado simbólico é, no caso é, ambos os reis é, tinham a legitimidade para essa cruzada, vamos dizer assim, de busca de, de, por novas terras, e porque eles estavam levando a religião né? para o pro mundo a religião deles para o mundo então esse era o propósito é, é, simbólico disso, né? mais do que mas é óbvio que, que a parte comercial é, tinha, tinha a ver. Então é, é todo esse contexto né, multidimensional que você vai criar com, com os alunos. É, e por que, que tem peças aqui que estão preenchidas e outras que não? Porque essas que estão preenchidas, elas são aquilo, aquilo que está posto, que tem que ser posto para o jogo existir. É, e as que ficam em abertas são as que as variáveis que serão definidas pelos, pelas jogadas dos jogadores. Né? Então, é, você não pode começar com tudo preenchido, mas também nem com nada preenchido. É, e aí, a cada ciclo, você pode é, ajudar os alunos a, a, a descobrir, né? a, a, a explorar, a, a desbravar um, um, né? um campo científico, um campo de um conhecimento que se deseja trabalhar. No caso ali, a gente pode criar algum problema de álgebra, né? de quanta, qual, qual, é, quantos é, espelhos o Portugal tem que fabricar se ela quiser trazer mil toneladas de, de é, pimenta. Né? Então, aí cria um, um problema de álgebra, você pode dificultar mais esses números, né? então, na, criar números quebrados para exercitar. E aí, quando o aluno volta com, esse, com essa tarefa, né ele é, ele você pode né você pode dar essa tarefa para ele descobrir pesquisar como se faz como se fazem espelhos é, ele uma vez que se volta com essa com essa informação né ele você pode é, precificar a tarefa do aluno né se vamos dizer que ele acertou 8 de 10 questões você pode dizer, bom, é, a navegação foi um sucesso, mas dois barcos naufragaram por causa de uma tempestade, então agora a gente tem que correr atrás desse prejuízo, e o rei está interessado em novos tipos de produtos, iguarias, coisas assim, é, tinturas, porque o clero lá em Roma consome tinturas, Portugal pode abastecer Roma é, com... com é, esses pigmentos que o clero compra em quantidade e assim você estruturou agora a, a rota comercial é, com a ferramenta certa ligada a ela, que é aqui as embarcações, né, a, a, o conhecimento da astronomia né, e da cartografia e, e assim você pode ir explorando conhecimentos, né, áreas os alunos, tipo a geografia, a história, é, e conforme vão se construindo, né, vão se preenchendo essas, esse, esse, essas casas que estão em aberto, né, vai se percorrendo, a, a, a, a, vai se, digamos assim, acontecendo a história, vai se escrevendo a história dos alunos no jogo, né, até que é, no final, é, o, o, o, né, essa descoberta do novo mundo, chega a Roma, o, o Papa é, premia o, o, o rei de Portugal como um... Né, dá um título novo para o rei de Portugal. E, e aí, é, quando chega nisso, digamos assim, quando todas as variáveis foram definidas, acabou é, a narrativa, acabou a história. Né? É, como que você vai administrar o, o calendário, a gestão do tempo com os alunos? É, você pode... É, simplesmente substituir aqui um tabuleiro pelo pelo tabuleiro que tem calendário como eu já havia explicado né E aí se uma tarefa se uma tarefa você vai cobrar é, num certo dia é, você já pode criar esse calendário aqui com os alunos então isso também dá uma visão mais é, mais mais espacial do tempo né E aí conforme essas essas jogadas vão acontecendo as tarefas que vão sendo realizadas né que começam aqui no lado esquerdo vem para o lado direito e aí você pode comparar elas com o gabarito né avaliar o, o resultado obtido com o, o experimento e também criar um envolvimento maior né para que esses conhecimentos que os alunos estejam entrando em contato tenham sentido né eu não vou mais fazer esse exercício de álgebra só para é, saber fazer esse exercício eu vou fazer porque o meu personagem vai evoluir é, um pouco na narrativa que eu estou vivendo e que eu estou descobrindo um mundo, um mundo real eu estou vivendo uma experiência histórica que de fato aconteceu né? e eu estou é, tendo a experiência de estar nesse lugar histórico numa realidade né, que, que, que, foi mar que marcou o mundo né? e, e descobrir quem sou eu nesse, nesse universo, então é, é como se você envolvesse mais é, o aluno, o, o, o, o, digamos assim, o cérebro instintivo do aluno com esse cenário. Né? Então você consegue é, que, que, é, que eles se envolvam mais emocionalmente com a cena, porque é, é disso que se motiva esse cérebro, certo? A, a, a, a, a, a matemática, a linguagem, elas... É, acontecem numa, num cérebro mais uh, racional que a gente tem, que a gente, né, o neocórtex, que a gente desenvolve na escola, na faculdade, mas é, essa inteligência é a última que o homem desenvolve. As primeiras que ele desenvolve são justamente essas é, instintivas, espaciais, né, desde que a gente está aprendendo a andar. E, então, é, digamos que vocês vão observar a maior inteligência dos alunos, o aumento da inteligência dos alunos, quando vocês criam esse contexto para que esse cérebro é, entre no jogo também. Então, é, é, bom, essa, essa é a ideia geral, né? Acho que agora vocês têm o conhecimento aí suficiente para estruturar qualquer narrativa, né? o essencial, e é, dúvidas que possam vir, vocês podem tirar aqui com a gente no... Nos espaços de comentários ou nas lives que vão acontecer, tá bom? Obrigado então pessoal, sigam o nosso, o, as contas do Instituto A é Jogada, é só buscar no Google, hashtag é Jogada. Tchau, tchau.